Ah que merda, dei no clipe de novo. Ah, olha só vocês aí. <risos> e aí galera, beleza? Aqui fala com vocês é o Kashi Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estarei aqui com a companhia da Chocola. O canal dela tá aqui na descrição e aqui no passando aqui agora. E hoje a gente vai estar tá jogando um joguinho backrooms. Então, antes de mais nada, deixa o like, e se inscreve aí. E eu preciso arranjar uma saída urgentemente. Então fiquem com o vídeo. Olá, Olá, tem alguém dia. aqui, você tá, você tá voando, seu cabelo tá todo cagado, você parece que tem câncer. Acho que você tinha que fazer uma quimioterapia. Eu não, não. <risos> eu não confio em careca, chocô, não adianta não. Tem, uma, tem aquele buraco ali, aquele um buraco ali alguma coisa? Buraco? Ah, né? Aquele vãozinho. <risos> aquele vãozinho. <risos> ah, oi, é, Claro? É claro que eu assisti. Por que eu tô na frente? O que eu tenho que tá na frente? É pra eu ser o comido primeiro? Ah não. Nossa que susto. Nossa que lâmpada maldita velho. Eu tô começando a ficar tenso, daqui a pouco eu tô tremendo, vou ficar parecendo um... Vou nem falar. Pô, como é que você não fica assustado num lugar desse? Véio? Nossa, a gente tá vendo aqui faz muito tempo isso aqui já. Tô vendo que a gente vai morrer. Já vai, que já vai sim. A gente vai morrer. A luz piscou. Ai! Caralho, eu tô morrendo. Que sexo. Jumper aqui, achamos Nossa, eu odeio o bicho daqui, velho Odeio Eu sei ah, onde... Mas... Ah, é... É a estrela lá, velho É, aquele... Protagonista Protagonista não, né? Aquele com o Tem tá? Eu tenho um texto aqui Ah, oh, ele, tá ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Que porra é essa? Mano, tu é feio, hein, doido Meu Deus. Aqui eu tô. Ele tá inclinando um sozinho. Ele tá na esquerda, ele tá na esquerda, ele tá na esquerda. Como que eu saio? Como que eu saio? Não dá pra sair. Tá, tá bem. Oh, my fucking god. Aí. São dois bichos aqui? Não. Um só. O outro sou eu. Meu Deus, ele cresce? Que bosta é essa? Por quê? Tá gigante? Ele tá muito grande. Tá é estranho isso. É, ele me deixou falando sozinho e agora eu parei, sou um idiota <risos> <risos> <risos> oh, na moral, irmão Na moral Alguém está aqui comigo, eu estou vendo aqui, na aqui no telefone Sim, ele está com você, ó Aquele que eu Tu morreu, né? Ele morreu, eu estou comendo biscoito <risos> Eu estou comendo biscoito Tenho medo de protagonista de hentai, cara ele tá vindo muito pistola pra mim! Achei ah, outra não, roda eu ali. Achei outra roda ali. Gira, gira, gira, gira. Tá atrás de você, tá atrás de você. tá você. Oh my god! É, ele tá. Mano, eu não consigo ver, velho. A iluminação desse jogo aqui. É uma merda, né? Não, por mais que a iluminação do jogo é uma merda, é um lixo. É assustador e medonho. É pra fazer você se sentir no terror das backrooms. Oh, no, pô, no, no level 3... <risos> aqui, dá pra você ver que você tá caraca aí? Não, eu tô normal aqui pra mim. Aí você tá caraca. Mano, eu tô de 4, velho. Sim. Eu falei, pô, ele é, ele é o quadriante do Sentai. Pera. Ele tá aqui. Eu tô perto de onde tá a válvula. Você tá aqui. Então, eu morri perto da válvula. Vapo, vapo. Tomar, nossa. <risos> Morto, não fala. Sabia que lá no level 3 tem hora que é aleatório que faz aquele vine boom lá? Ele tá parado? Não. Sim, ele tá bem parado, sim. Bem parado. Parado pra vir comer. Preparado, entendeu? Mano, eu acho que tinha que ter um bagulho numa perofobia que é o seguinte. Eu acho que tinha tem... que ter uma AK-47. God! God! Então, Caixa, ele tá atrás de você. Thanks. Nossa, isso é muito bom você morrer sem afogado. Eu, né? Aqui é mais espaços liminares. Ah, essa aqui. Ah, essa aqui é a fase lá das saídas, aí, ó. Olha é que da hora. Eu nem corri, eu já fiquei com a tela preta. Pelo amor de Deus. É, você tá ficando velho. Eu também. É você, né? <risos> ah, é, né? Você é mais velho que eu. Sou Pô, é Oh. Oi amiguinho, tudo bem? Oh, eu vou fazer um bagulho Eu, eu vou atrair ele e você vai, vai fazendo os bagulhos Não, faz tu Eu não sei onde é que é nada aqui Eu, eu era eu, filho. <risos> eu era Eu era o cara que na casa extraiu o bicho Ai, ai, que legal Oi, Seja bem-vindo, coisa preta Que eu não faço ideia, o eu, que eu, é? Cara. Quando eu estiver indo Tipo, quando estiver perto de Você me fala que eu, eu, eu assumi o discos Assim, ele me deu uma cheirada aqui. Achei uma chave. Achei outra chave. Achei a última chave. Ah, você te matou. Mas não, por ele é amigo meu, ele é cria. E aí eu, careca. Toma. Se prepara, chocolate. Por quê? É isso. Pronto. Apertei o daqui o botão tá dentro de um armário, que legal. Menos um. É realmente um botão em todas as salas. Salve! esse empinado aí. Pode tá dar grau. Ó. Vai ter um botão sempre ao dentro Eu de uma gaveta, é sala, ou no final da sala. Achei o botão, achei o botão. Hum. Achei? Alô, é da Team. Eu não sei onde é que ele tá, mano. E eu acho que ele entra nessa sala que tá das prateleiras aqui. Eu acho que ele entra na sala que eu tô. Vamos lá. Ah, e ele? É. aí? Cadê? Apertou o botãozinho olha. É eu vou bonitinho. saber onde é que é ali seu? Ele está vindo em mim. Vem cá, o bicho feio do capeta. Caramba, velho! Pô, oh, esses olhos aqui é bizonho. No banheiro. O o Aqui podemos tirar, ver filho. esta coisa preta incrivelmente feia. Que anda de quatro, parecendo a sua mãe. Eu enfrento o perigo eu nunca dele. E aí, perigo? É. Nossa, você morrer. Essa é engraçada, <risos> né? Mas não. Podemos registrar aqui o chupo. Faz algum som quando abre por acaso, ou não? Quando abre a porta lá atrás? Não. É, então deve estar aberto. Fica aí otário. <risos> ah, essa daqui não tem monstro. Essa daqui era, era no esgoto. Mentira, tem sim. Tem não. Como é que ah. você sabe? Só tem você aqui, né? É engraçado que tu tá correndo de gatinho, mas não tem cabelo, velho. Eu tô com cabelo. Porra. Imagina o Vin Diesel só com essa tua roupa e a causa de grana. Hum, assim. <risos> Pô, a próxima fase é do cara que rouba sua skin. <risos> Legal, eu não, eu não sei o caminho daqui. Não conheço esse mapa. Só conheço o bicho é o que skin. tem aqui. É o skin Stealer. Eu sei. Ó, oh, o truque dele é você ficar preso num canto. Ah, eu vi ele, eu vi ele. Pra onde? Oh, você foi pra direita. Não, um, pra esquerda. Eu lembro que tinha um canto que a gente bugava ele que dava pra ver ele olho a olho, velho. Ai, meu oh, Deus. Se você me vê... Corre. Meu Deus, ele quebrou minha nuca. Sim. Ele tá aqui. Mano, se você, se você me vê, não sou eu. Eu sei, eu tô te vendo. Eu não. Sim, você completamente careca. De olhos brancos. Horrorosamente careca, feio. Parado. Tô careca, filho. Eu acho Sim. que agora. Nossa. <risos> eu sei como bugar ele, mas pra eu sobreviver. Então eu vou ter que correr muito. Não dá pra te ouvir. Corre muito, Chocola! Corre muito, Chocola! Ele tá atrás de tu! Ó, oh, você está atrás do monstro. Eu tô, eu tô bem, eu tô vivo. Não morri, né? Você morreu? Não, morri não. Eu tava atrás dele. Eu tava vendo ele destruindo tudo. Eu te falei que se, se, se, se você pulasse, você corria mais rápido. Não, mano, eu não precisei pular. Eu só virei pro outro lado, ah, porque ele, ele, ele é bugado. Pô, mas que... Eu morri quase umas cinco vezes ali. Eu, eu vi o bicho pegando a minha bunda e falando, ó, oh, morreu. <risos> Deixa eu ver como é que funciona agora ordem. Ah, coloca quantidade e a cor. Então Vou tem um vermelho, né? Tem um vermelho só, né? Tem um vermelho. Aí, 4336. Pera aí, 4... 3, 3,6. Eu descobri que no PC... Tem uma parede aqui que você no celular consegue andar de boa, né? Igual você consegue correr aqui dentro dessa merda, essa tribulação. Eu não. É uhum. uma parede que não precisa tem que ficar olhando pra cima pra você poder passar. Ah, ela caiu. Legal. É isso, gente. Estou sozinho. Que maravilha. Eu vou ter que fazer sozinho. Infelizmente, o Chocolate não irá participar. A partir de agora. 1, 2, 4, 1, 5, 7, 23. Ok. Ou seja, a próxima fase não vai ter vídeo. Eu não vou passar. A... a próxima fase eu já sei que eu não vou passar. É, que você tá sozinho agora? Eu já tentei. Não, não tem mais, nunca não consegui. tem mais sua isca? Olha lá. Save D. É assim YN. Aguardando como. Então. É porque não tem mais a sua isca, né? Felizmente não. Agora não a gente vai é pra pior de... fase que tem. Que eu não valeu, vou fazer. Valeu. Eu vou tentar. Eu vou fazer uma vez. Eu não vou você chegar até o final. Se eu morrer uma vez aqui, já é. É, foi bom enquanto durou. Você vai morrer, filho. não adianta. Se eu passar, você tá me devendo seu cu. <risos> já passei metade dela. você tem uma ideia, assim, nesses 20 segundinhos aqui, eu já passei metade dela. Nossa. Eu, eu já decorei o caminho. Um... Aquela parte Dois... Três. Tô voltando. Muita calma nessa hora, kkkk. Alta as Eu vou morrer. Ele tá aqui. indo comer o meu cu! Uhum. Nossa, ele olhou dentro do armário. Poxa, agora ele é um skin stealer? Uhum. Ele era um, um bicho amarelo antes. <risos> ah, nem por <risos> Nem por Ele soltou um eu falei que o um, um Vine Boom. Boom. Aqui Nossa! Eu, eu falei que ele fazia tipo aquele Vale da Sombrancelha do The Rock, velho. Ai, nossa, que maravilhoso. Eu precisava dessa é, crema de gelo. E agora eu tô com mais é, medo ainda. The Rock está me perseguindo as backgrounds. O que, que eu vou fazer? Nossa, é mesmo, podia ser ele, né, mano? Aí a Jones ia ser um não um sofão nessa cara. Gameplay de armário Se eu sair do armário Eu não sou gay Onde eu que tenho salvei mesmo Quando eu Esse escrito foi eu pra morrer Mano, eu, eu entrei de novo tch. na porra do lugar errado Ele tá atrás de mim, foda-se Para e olhei pra ah. baixo e Ai Obrigado caso você tenha visto até aqui Já aproveita, se inscreve no canal da Chocola Se inscreve aqui no meu também Deixa o like e vê esses dois itens que estão passando aqui no fundo É isso e até semana que vem